desafiando eles, desafiando eles, desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. Vamos a Jesus, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrei pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entrarão por ela. E por que estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Perceba que está falando de dois caminhos, mas também de dois grupos, de duas portas também. Uma porta estreita e uma porta larga Um caminho estreito e um caminho largo E o interessante é o que Jesus diz O caminho largo muitos entrarão por ele E, aqueles, e o caminho estreito poucos são os que encontram Desde Gênesis do Apocalipse a gente percebe que os salvos Os escolhidos de Deus sempre são a minoria Sempre a minoria é, você percebe que na, na Arca de Noé, quantos milhares de pessoas existiam no mundo, ou milhões, e Deus escolhe Noé e sua família. Uma pequena minoria. Vamos mais para frente, Sodoma e Gomorra. A cidade inteira estava tá fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E, e Deus só retirou de lá a, a, a, a família de Ló. Ló e a sua família. É... Vamos mais um pouquinho aí. O povo preso no deserto, preso no Egito. A gente percebe que saiu de lá mais de 2 milhões de pessoas. Mas que entraram no Egito, daqueles que saíram do Egito, só dois entraram em Canaã. Fora aqueles que nasceram no, no, no, no deserto, que deu, os mais de 20 anos que nasceram no deserto. Mas dos que saíram do, do Egito, só dois entraram em Canaã. Isaías, capítulo 1, diz que se não fosse o pouco remanescente, nós já seríamos como Sodoma e Gomorra. É, Elias, quando Deus vai encontrar com Elias na, na caverna, ele fala assim, Deus, Elias começa a reclamar com Deus e Deus fala com ele, olha, você não é o único eu tenho lá embaixo ainda no meio do povo sete mil que ainda não adoraram a Baal. E perceba que naquele momento ali o povo era numeroso, tinha milhões de pessoas e Deus só tinha separado os sete mil, só tinha escolhido 7 sete mil. Então sempre a gente percebe que sempre aqueles que Deus separou, aqueles que Deus escolheu, sempre a minoria. Deus chama Abraão, com alguns poucos que vieram com ele, por que Deus não chamou a cidade toda? É a soberania de Deus em escolher. É, Jesus vai dizer assim: é, Alegrai-vos, pequeno rebanho, porque agradou a Deus dar a vós o reino dos céus. Agradou a Deus dar a vós o reino dos céus. E vou citar novamente o que Paulo diz em Romanos 9, 27. O que ele repetiu, o que Isaías disse Ainda que os filhos de Israel sejam abundantes como a areia da praia E numerosos, incontáveis como a areia da praia Só o remanescente será salvo Muitos serão chamados Poucos serão escolhidos Quem faz essa escolha? Sou eu? É o pastor Silas Malafaia? Poucos são chamados Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem faz essa escolha? Isso não é Deus. E eu acho interessante que Jesus fala assim, que a porta larga, muitos passarão por ela, mas a estreita, poucos a encontrará. A larga, eles já, estão, eles já passam por ela, mas a estreita, muitos poucos a encontrarão. Aleluia. E esse remanescente, esses poucos aí, não foi pelas obras deles, não foi por vontade deles. Leia Romanos capítulo 9, é pela vontade de Deus. Jesus disse, aquele que vem a mim é porque o Pai enviou. E aqui é um super destaque, o áureo da Bíblia. O versículo mais importante da Bíblia, o sujeito é indeterminado e não tem predestinado. João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Aquele não está determinado, é qualquer um não é predestinado. a vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aconselho também você ler João 3,18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que... Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui está falando da criação, não está falando do ser humano. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Aleluia. Olha só, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê. Aqui não está falando que é qualquer um, está falando aquele que nele crê. E nós sabemos muito bem que esses que crerão são aqueles que estão tá lá à luz de João 1. Os filhos de Deus, que não nasceram do espírito de homens, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, mas nasceram de Deus. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, não está não tá falando de, de que é para qualquer um, mas aquele que crê. E segundo Efésios 2,8, aquele que crê, aquele que tem a fé para a salvação, que tem a fé para receber a graça, é esses que crerão, que sem a fé você não crê. Porque Deus amou o mundo de tal. Olha só, no versículo 16, você não pode usar para dizer que Deus salvou o mundo inteiro. Porque eu vou repetir, se Deus salvou o mundo inteiro, pode fechar a porta do inferno, jogar a chave fora, porque todo mundo será salvo. Aqui está falando da criação, porque nós sabemos muito bem que Deus restaurará todas as coisas. Então, por amor à criação, Deus enviou o seu unigênito para salvar um povo. Porque Deus não vai destruir a sua... Deus vai destruir os ímpios... E o mundo corrupto, do jeito que tá, e vai fará novos céus e nova terra. Porque Deus amou a sua criação toda. Por isso que Ele entregou o Seu único Filho para todo aquele que nele crê. E, to... e quem é esse que vai crer? É o que tem um coração para crer. E quem dá esse coração para crer é Deus, que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Vamos mais aí. João 3, 36, Palavras de Jesus. Bom, esse texto sempre precisa nem falar. Né? Aquele que crê no filho, de, no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas, irá de, é, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só, a ira de Deus dele permanece, então quer dizer que não tem nem jeito mais. Se já permanece a ira de Deus, e esse que crê, nós já estamos falando o vídeo inteiro, é o que Deus dá o coração para crer. É o Filho de Deus, segundo João, capítulo 1. Segundo as cartas de João que ele escreve, os filhos de Deus, nascidos de Deus. Entendeu? O Evangelho é para recolher esses filhos de Deus. Para você ter uma ideia, o que adianta a volta de Cristo é a busca dos remanescentes, é a reunião dos santos na terra. É por isso que a Bíblia fala, Jesus disse, prega, porque o tempo está próximo. Jesus, você vê que Jesus tem pressa para a gente pregar, que quanto mais a gente pregar, quanto mais a gente reunir os salvos na terra, mais rápido virá a redenção. Então, esse que crê e terá a vida eterna, são os filhos de Deus. Aleluia. Como com mais.